Eu encontrei uma estradinha aqui E a Madalena até viu junto comigo Uma pontezinha tão bonitinha Eu vou devagarzinho, vou dar uma chegada lá Não sei se é propriedade particular Se for, aí logicamente eu não posso gravar Mas se não for Eu vou fazer uma gravaçãozinha pra nós ali Na beira da rodovia Que liga Machado a Poço Fundo Só por curiosidade eu vou dar uma chegadinha ali Tô vendo umas casinhas na beira de, do rio aqui Com certeza tem uma aguinha correndo ali Olha que lugar interessante, pessoal Dá uma olhada só Acho que não pode passar Ah, tem rancho, sim, aqui, ó Será que pode passar ali? Pode um Olha a estradinha aqui, ó Aguenta, circinha Tá embaixo É, eu tô com medo, sim. Olha que belezinha, gente Sim, eu tô com medo hum. Olha que belezinha Tem um rio aqui embaixo Vou fazer uma gravação aqui De madeira eu medo. Não sei quantos anos que tem. Olha pessoal. Eu pensei que fosse alguma propriedade particular, mas não é não. Então eu vou gravar essa pequena ponte do arco aqui. Eu passei ali, mas a Daniela falou assim, ai meu Deus, que medo. Será que aguenta? E de fato a gente não sabia se dava pra aguentar ou não. Mas olha que lugar mais gostoso. Ó, vou mostrar pra vocês daqui, ó. Eu creio que aqui no verão vem muita gente. Tem uma bela de uma cachoeira embaixo da ponte, ó. E aí por de cá? É aqui uma curva de rio né? na verdade uma curva de rio olha só eu não sei qual que é esse rio depois eu vou ter que me interar qual que é esse rio mas olha que beleza ali o pessoal fez uns lugarzinhos para pescar ó. ali ó uma cadeirinha ali tem umas esperazinhas para vara Olha lá. suporte de vara né? embaixo tem uma pedra boa para a gente sentar e pescar olha que beleza ó. e depois embaixo da sombra dá para fazer eu creio que dá para pegar peixe aqui porque do jeito que eu estou observando aqui tem muito lugar de espera ali tem uma que hoje não existe mais já foi feito ali mas quebrou tudo ó. Olha lá, não tem mais, tá vendo? Mais linda, a gente! Essa ponte aqui faz medo. Passamos com um o carro, mas agora eu tô com medo de atravessar a pé. Ah, Sei lá, se a ponte aguenta um carro desse. Não, mais madeira uma ponte que Ah, mas madeiras velhas aqui. Ai que medo, gente! Não sei nadar, se cair lá eu nada. O lugar aqui é muito bonito, viu né, gente? Opa, tem uns cachorros bonitos ali, olha só que beleza. Olha lá, ó. Olha que coisa mais bonita, ó. De longe, né? Ó, quatro, ó. Ô oh, rapaz, dá uma olhada aqui. Ó. Aqui é o pelatinho que tá pesado, hein? Eu achei que dava pra descer aqui, mas não dá não. Pra... E agora desinquietamos cachorro. O cícero lá, ó Mas é muito bonito, viu? Pode ter certeza disso. E aqui tem um pé de engar, um engazeiro. Só que não tem frutos agora, nesse momento não. Muito bem feito o lugar, muito bonito. E aqui o pessoal, com certeza, vem final de semana, eu acho. Tem um lugar aqui muito bem feito. Muito ajeitado, ó. Pelo que eu tô vendo quando chove a água sobe muito. E tem aquela peça ali, ó, aquela peça não foi colocada por ninguém. Um pallet. É que tá muito escuro ali, mas dá para ver que é um pallet, entendeu? Um pallet ali, enganchado ali ó. Bambu naquela altura lá tá estranho, não tá? Não, olha lá. quando sujeira. É água que sobe demais. Ah, lá embaixo na água tem uma janela. Não, ali ó, parece aqui ó, agarrado na. lá embaixo tem uma janela lá, ó, que a Madalena viu, ó. Uma janela ou uma pedaço de porta, não sei, ó. Ah, ali na árvore? É, na árvore. Será que é ah, Eu acho que quando enche tem, né? Cercaram é aqui, Cícero, ó. Hã? Se cercaram aqui de propósito. É, se eu acho que ali é propriedade particular. Ali tem, senhor, ali, Olha lá os cachorrão. Olha é. o passarinho um ali. Olha que gracinha. Nem se intimida. Ó. Não vou fazer mal pra você. Vem cá. Vem cá, Gracinha. Não vou fazer mal. Não. <risos> Vem cá, vem bom. Voou para lá. Lá Vem. Você carona? Eu quero, senhor. Mulher é bonita, eu tô carona, é só entrar. Hum. O Você tá indo para onde? Estou ah, indo por aí, eu tô passeando aqui, tô sem é. destino, tô sem rumo. Ah, então? Estou dando a companhia. De preferência feminina e bonito. Então tá bom. Eu chego é. mais. Tô indo, senhor. Vamos a câmera aqui. Vou entrar ali no carro agora. Hum, tem um bicho na minha cabeça. Vou virar para trás vocês verem como é que é bonito aqui, ó. Lugar muito agradável.